E justamente um outro grande ponto no treino, no treino longo que você tem que fazer é o ajuste da roupa que você vai utilizar na prova, porque é fundamental que você utilize no dia da prova uma roupa no qual você já está acostumado, você já está adaptado. Assim como também a alimentação que você vai imprimir, que você vai colocar lá. Seja comer um, um, um gel, uma bananinha, uma bisnaguinha, seja a maneira que você for repor o seu, seu carboidrato, os seus minerais, da maneira como for. É no treino longo ali que você vai fazendo esses testes, tanto de vestuário como de alimentação e hidratação, que você vai encaixando a sua prova, ok? Terão, poderão, dependendo do seu planejamento, ter treinos longos com uma intensidade um pouco mais alta para você ver já como é que o seu treino vai, como o seu corpo vai responder ao longo. Você pode fazer um treino longo subindo a intensidade, que eu gosto desse treino, como sendo um, um treino, é, quase um, um treino intervalado, só que você vai aumentando o ritmo ao longo de um, do treino. Para o então seu corpo ir respondendo, para você ter uma melhor percepção do esforço do seu corpo, para você ter um controle melhor do seu corpo, porque tudo é fundamental. Você conhecer o seu corpo e saber como que ele está reagindo, porque não adianta você ficar só controlando no relógio, o pace, a frequência cardíaca, você tem que conhecer o seu corpo e saber como que ele responde. Porque vai que no meio do caminho dá alguma coisa errada? porque acontece, você tem que saber como responder. Se você diminuir um pouco o peito, se você dá uma paradinha, se você toma um pouquinho mais de água, se você come um pouco mais, podem ocorrer e acontecem coisas fora do planejado durante a prova. E é interessante que você esteja preparado para isso. Conhecer o seu corpo é a melhor forma de você ter uma resposta rápida sobre isso. Normalmente você vai hidratar, hidratar, e daqui a pouco você está fazendo xixi, xixi, xixi. né? Então fica aquele processo ali. Você pode hidratar de maneira normal, adequada, a quantidade adequada e lembre-se, durante a prova você também pode beber água, tá? Pode tomar lá a sua água tranquilamente, não tem problema. E o ponto é que a gente não armazena água, o que você pode fazer é fazer uma dosagem maior de sal, que aí você vai reter um pouco mais de líquido, aí entra a questão do vitoreio, de outros isotônicos, você pode tomar antes da prova no, no, no dia anterior, que assim você fica mais retido. De água, digamos assim, você está um pouco mais inchado o seu corpo, aí você pode ir para a prova. Mas lembrando também que você está carregando mais peso, você estando mais inchado, tá? Lembre-se que você pode beber água durante. Então, você manter uma rotina normal é interessante. Se você se hidrata bem, se você come bem, você vai fazer a prova bem, sem levar excesso, sem levar pesos a mais, ok? Mas lembre-se, treine. Sempre treine o que você vai fazer na prova, no seu longo, no seu contínuo, a hidratação que você vai fazer, a alimentação que vai fazer. O que mais tem na pré-prova, assim, a gente tá na ansiedade e tal, surge um aparato novo assim, milagroso, que usa isso que vai funcionar pra você, que você vai ganhar em 10 minutos esse troço, come esse negócio, de da hora, saiu ontem na revista, ele é fera, meu irmão, vou tomar ele, toma aí também. Aí você vai lá e toma um negócio, o negócio dá aquela ingestão, cai mal. Você vai lá e toma aquele troço que você não estava experimentado e vai ter um efeito diferente. Você vai lá e bota aquela meia que era para ser espetacular e aquela meia te atrapalha, aquela bermuda que prende o seu movimento. Então, dia da prova, faça justamente o que você treinou. Treinou a roupa, treinou a comida, treinou a alimentação. Vai para a prova, que o dia da prova é o dia para ser feliz, ok?